Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo hoje diferente O pessoal tá acostumado com vídeo de ônibus Mas hoje eu vou fazer um vídeo aqui na, na van É na Fiat Ducato 2005 que eu adquiri E como eu vendi o ônibus eu tô sem fazer vídeo Porque eu tô sem ônibus, né? Já funcionei a van E agora vamos lá o câmbio dela é engraçado porque ele é aqui no painel e no início você estranha bem a posição de dirigir. Mas é bom que não atrapalha o passageiro. Vamos lá. As vans são bem gostosas de dirigir. É. Ando igual o carro de passeio. São os motores bem fortinhos. Segunda. Terceira. A atenção na traseira, porque ela tem uma estrutura de ferro, ela era ambulância, né? E aí eu desmontei e ela tem uma estrutura de ferro no teto e ela tá meio que solta. Então ela fica batendo um pouquinho. Tá batendo bastante, viu? Eu tinha o um ônibus, né? E eu tinha comprado essa van pra estar tá usando ela para trabalho. Só que, como. Aí eu mudei de ideia eu falei, ah, eu vou fazer o um motorhome na van em vez de fazer no ônibus. E aí decidi vender o ônibus pra poder estar tá fazendo o motorhome. Se eu ficasse com o ônibus, acabava que eu não ia conseguir fazer o motorhome por falta dessa grana. Então eu decidi vender. E aí depois que eu acabar o motorhome, que aí é quando estiver mais tranquilo, eu compro um outro ônibus. E obrigado pessoal que tem acompanhado aí no canal, mesmo sem postar vídeo, tem crescido ainda, bastante gente tem tem se inscrito, tem se inscrito, tem assistido vídeos, comentar, comentando. Sou aqui da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo Hoje é domingo Tô indo nas casas do meu, dos meus pais, fazendo a visita E já aproveito e vou de van para dar aquela voltinha, dar uma carregada na bateria, dar uma bateria, né? E a van também é bem gostosa de andar, ela é teto alto, na parte traseira dela é uma altura que fica de pé tranquilo. 2005, ela é motor 2.8 JTD, é turbinadinha, anda bem, é bem gostoso de andar. O bom que ela é anda bem e é bem econômica também. Wound them. Tô chegando aqui no Residencial União, na casa dos meus pais. E se vocês gostaram do vídeo, pessoal? Já deixa nos comentários. É, que eu faço mais vídeos. Faça as faça. É, deixa no comentário aí o que, é que vocês querem que eu mostre, como você quer que faça, dá dicas aí que eu tento fazer. atrás quando pega uma rua mais de Outra coisa bem bacana da van aqui que é diferente, o freio de mão é do outro lado. Puxei freio de mão, cheguei no meu destino. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não está inscrito, dá aquela força e se inscreva no canal. E deixe aí nos comentários o que você quer que eu faça de vídeo que a gente vê para fazer. Beleza? Obrigado pessoal, até mais.